Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestidinho aqui, ó, do nosso conjunto Pop It. Esse é ela, nós vamos fazer o ela hoje, o vestidinho. Olha só que lindo que é. E o próximo vídeo vamos fazer para os meninos também. É um conjunto, esse aqui é ela e ele, conjunto Pop It. Olha só que lindo que é esse vestido, gente.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 É rapidinho, vocês vão amar. Vem comigo, então. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, gente. Bora lá, então, fazer o nosso conjunto verão pop -it. Eu já ensinei pra vocês como que faz... As estampas lá, né? Mas as estampas vai para vocês, tá? Mas se vocês quiserem fazer outros, já ensinei como vocês estampar, tá? Se você não viu ainda, aqui no YouTube tem como estampar, tá? Eu ensino como fazer as estampas, né? No usando aquele programa a um, Photoscape, e lá no Instagram da Tendência Pet e da Animania Pet. Tem como eu estampei, eu coloquei as estampas, tá? Então, segue a gente lá e já acompanha lá o videozinho. Então, vamos lá. Esse molde aqui é o das costas, tá? Aqui a gente já sublimou. Você vai cortar uma vez dobrado, tá? O molde é assim. Não sei onde é que foi parar o molde, mas... O molde das costas uma vez dobrado, tá? Aí, aqui você vai colocar a estampinha, tá? Que você escolher, ok? Ok? A frente, uma vez dobrada. Esse molde aqui é o molde do laço, tá? Uma vez dobrado. Esse molde aqui é o molde onde a gente vai colocar a sainha, pegar as sainhas, tá? Uma vez dobrado. E aqui, as sainhas, né? Eu vou fazer com três saias, mas vocês podem fazer com mais, tá? Aqui no molde eu coloco cortar três vezes no tecido principal, que é esse aqui que a gente estampou. Eu mostro lá... No nosso Instagram, né? Como que a gente fez. E duas vezes na organza. A organza é opcional, tá? Pode ser organza, pode ser tule, mas é opcional. Não há necessidade, tá? Se você não tiver, aqui a gente vai fazer sim. Eu também vou usar esses pompons aqui, ó, tá? Pra colocar no laço. Isso aqui tem pra vender, tá? Ele separado, daí eu só costurei aqui e fiz isso aqui, tipo uma florzinha, tá? Tá? Então, bora lá. Aqui, as nossas saias, eu já dei a limpeza na overlock, tá? Se você não tiver overlock, não precisa, é só você fazer a bainha, tá? Aqui, eu já dei as limpezas na overlock para adiantar o nosso passo a passo aqui. É uma peça simples e rápida de fazer, tá? Se você tem a prensa para sublimar, você faz na prensa. Se você não tem a prensa para fazer essa sublimação, você faz no ferro, tá? Ferro de passar. A Ciana tem aí no canal dela como que ela faz a sublimação, então pode seguir a Ciana aí, gente. Ela dá ótimas dicas de sublimação no ferro também, tá? Ela ensina tudo certinho, tá? Ah, esse essas estampas aqui vai para vocês, tá na A4 certinho. Que é só vocês estamparem no tecido, como eu ensino lá. O tecido que eu tô usando aqui é PA, tá? 80 por 20, tá? É 80 por 20 PA para pegar a sublimação, tá bom? Então, bora lá. Vamos colocar, pegar as nossas sainhas aqui e vamos fazer a bainha, tá? Como eu já disse, eu já fiz as limpezas no overlock. Então, aqui é só você dobrar aqui. E ir fazendo as bainhas. Aqui, a gente dobra aqui e vai fazendo a bainha. Se você quiser colocar uma cianinha aqui, né? Um babadinho para ficar bonitinho, você pode enfeitar conforme você achar melhor, tá? Tá? Uma, pronta, feitas a fainha, vamos fazer das outras agora. Mais uma pronta, vamos fazer outra. Aqui, as nossas sainhas com as bainhas prontas. Assim. Agora, vamos franzir elas, tá? Vamos franzir as nossas saias, tá? Você pode franzir aqui, ou franzir na overlock, tá? Eu tenho um vídeo aí no YouTube mostrando como que franzir na overlock. Também tem um vídeo lá no... Nosso grupo de alunas que eu mostro como você franzir na overlock, tá? Em alguns vídeos de vestido, eu também mostro como franzir aqui na reta, tá? Mas, pra ir mais rápido, eu vou franzir na overlock, já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, ok? Aqui as três saias franzidas, tá? Vamos pegar esse molde aqui, tá? Esse molde aqui. E vamos pegar as nossas saias aqui, ó começar aqui, ó, tá? Vamos colocar as nossas saias aqui. Vou começar com essa aqui de baixo, tá? Fazendo, aqui. Fazendo essa curvatura aqui, tá? Ó, essa curvatura aqui certinha, tá? Bora lá, então. das saias já pregamos, agora vamos pregar outra aqui fazemos o mesmo contorno, tá gente? tá? aqui vai, vai ficar, sobrar a saia, a gente vai fazendo preguinhas, tá? ó vai colocar aqui, ó que fique retinho aqui ó. tá? Aqui a gente vai fazendo preguinhas. Colocar aqui, que fique retinho aqui também. Se preferir colocar um alfinete, você coloca um alfinete, ó, tá? Pode ir colocando alfinete. Aqui eu coloquei alfinete e agora eu vou pregando. Tir os alfinetes, e agora, aqui é a última, tá? A última, a gente vai pegar aqui em cima, tá? essa última aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra, ó. Tá? Vou colocar aqui certinho. Coloca um alfinete. Fica o mesmo tamanho de um lado pra, para o outro. E aqui, a gente vai aumentando o nosso trânsito tá? Ó, vai dando uma dobra aqui. normalmente parecidas tá do mesmo tamanho de um lado para o outro e é só pegar tá? Sainha tá pronta. Agora vamos pegar a nossa peça. A nossa peça ela é curvada aqui. A gente vai pregar a nossa sainha ali, tá? Respeitando essa curvatura. Tá? Medir bem no meio aqui. Pique medir o meio da nossa peça aqui, fazendo um pique, pique com pique aqui. Vamos colocar um alfinete e aqui a gente vem pegando a nossa. Nossa, sai. Eu vou no overlock dar acabamento aqui e já volto para mostrar para vocês como que ficou, ok? Ficou assim, agora a gente vai Três ponta aqui, tá? A costura rebater a costura, né? tá rebatendo a costura aqui, tirando a costura pra cima aqui e rebatendo a costura. Rebatida a gente vai fazer o nosso laço tá? aqui, gente. Entendi. Alguém mandou um vídeo, tá? Olha só. Aí, vocês já puxam aqui, ó, pra cá. Já vão virando, tá? De cada um. bom? Essa dica é boa para quando vocês estão fazendo uma peça pequena, né? Uma RN, por exemplo, vocês já vão fazendo e virando aqui. E aqui já tá virada a nossa peça. Agora... Vou colocar aqui pra dentro... assim, reserva, vamos pegar agora um pedaço de fita de cetim vamos pra cá Vai fazer a mesma coisa Fizemos esse aqui vamos colocar em cima. pode colar pode pegar assim como eu vou pegar tá eu de você. vai pegar as nossas frentes, a nossa frente aqui, eu esqueci de falar para vocês, mas vocês vão usar também a ribana, não lembro se eu falei, tá? Ribana, vocês vão ver a cor que mais combina, né? Que vocês podiam estar tá usando aqui, o roxinho, o verde, o azul, o, o laranja, o amarelo, mas eu optei pelo vermelho, tá? O rosinha, né? Vocês podiam estar tá usando eu optei pelo vermelho, tá? Mas aí, vocês veem qual combina mais, tá? Então, bora lá, vamos como fazer, pegar os nossos ombros. Pegar um dos ombros, tá? Esse passo aqui você pode fazer na overlock, tá? Vou lá, passar o um overlock aqui e já volto. Aqui passada a overlock, a gente vai passar ribana no decote, tá? Ribana 2 centímetros, tá? Você corta. Você vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez aqui pra dentro e uma vez no meio pra abraçar aqui, ó, tá? Ó. Ok? Fazer com a linha vermelha a linha branca mesmo, mas você troca a linha para fazer com a linha vermelha tá para ficar bonitinha. Tá dá uma leve puxada aqui, o bom é você fazer pique para você colocar a sua etiqueta, tá? A dica que eu dou de etiqueta pra vocês é você sempre colocar a etiqueta aqui pescoço, porque, porque fica mais fácil de você tá, de você achar a etiqueta, tá? De você achar o tamanho a hora de vender pro teu cliente, o que você colocar no lado, né? Então aqui no pescoço fica mais fácil de você tá achando o tamanho, o teu cliente mesmo tá visualizando o tamanho da peça a hora que for comprar, né? Eu sempre gostei de colocar a etiqueta aqui, tá? Sempre gostei de colocar a etiqueta no pescoço, onde fica mais fácil a visualização. Dá uma leve puxada, tá? Vamos juntar aqui ribana com ribana e fechar o outro lado. Né? Também, tá? Você pode ir na overlock para dar acabamento aqui, tá? Ou pode deixar assim mesmo, tá? Eu vou lá dar acabamento e já volto. Dado acabamento aqui no pescoço, a gente vai passar ribana aqui na cava dos braços aqui, tá? Vai passar a ribana aqui na cava dos braços. Sobra uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e veste aqui e coloca aqui dentro a nossa peça. Para o outro lado dobra uma vez para dentro outra vez pra dentro e dobra uma vez no meio essa ribana é lá da Felipe Malhas, tá tecido se chama ajuda de marcas tá aí lá eles tem uma variedade de tecido gente tudo e qualquer tecido que você precisar vamos passar ribana ribana aqui ó aqui embaixo tá na parte da frente dobra uma vez pra dentro outra vez pra dentro e uma vez no meio assim. Agora, a gente vai fechar os lados aqui, tá? Ó. Aqui. Ribana com ribana aqui, e vamos trazer até aqui embaixo, ó, até aqui na saia. Lado agora, ribana com ribana aqui, e vamos trazer até aqui embaixo, até aqui na saia também. Poderia já terminar ele aqui, né? Você virava aqui, poderia virar aqui e já passar um acabamento aqui e tá feita a peça. Eu vou na overlock, dar um acabamento aqui para daí a gente vir a dar um acabamento aqui pra daí a gente vir finalizar aqui pra espontar aqui o lado pra finalizar a peça, tá? Já voltando. Dado o acabamento aqui, a gente vai virar a nossa peça. virar a nossa costura aqui, ó e rebater ela, tá? Isso é só um reforço, é só um reforço para a peça, tá? Ó, vamos virar aqui e vamos vir rebatendo ela. combinando e ficou assim para o próximo vídeo a gente vai fazer o do piazinho do menino né que é um conjunto né é menino e menina né palpite ele e ela vindo né gente então gente o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado eu amei o resultado né lembrando que essas estampas aqui Vai pra vocês em PDF Pra vocês estarem fazendo né, As estampas de vocês, tá bom? O tecido PA, PP Vocês podem estar adquirindo lá Na Felipe Malhas, tá bom? Branco pra vocês conseguirem sublimar Tá bom? Então, beijinhos Pra vocês que torcem por mim Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Bora fazer roupinhas pet Tá, gente? Bora caprichar aí Nas roupinhas de verão, tá? Roupinhas confortáveis que todos os papais, todas as mamães gostam de dar aquele passeio final da tarde com os bebezinhos de quatro patas. E gostam de mostrar eles bem vestidos, né? Então, bora caprichar com roupinhas leves, tá? Roupinhas de verão, tá? Pra eles estarem arrasando. Gente, bora fazer aí. Lacinho combinando com os vestidinhos também, Tá? Não esqueçam de fazer os lacinhos combinando com o vestidinho pra você tá fazendo aquela venda acolpada, aquela venda junta, tá bom, gente? É que essas dicas aí, beijinhos pra vocês que torcem por mim, tchau, tchau, fiquem com Deus, eu amo muito vocês, até a próxima, beijos, tchau!